bora lá 3 390 dividido por 6 6 para 39 é 36 então 6 vezes 6 é 36 6 para 9 3 e três menos três zero aí rebaixa. Aqui o zero fica trinta, aí fica multiplica por número cinco, cinco vezes seis: trinta, trinta menos trinta zero. É complicado meu filho Então vamos tirar Tun né? tum, tum, tum, tum, tum. 300. t tum Muito bem R Então nós vamos fazer Z que está e é que o meu filho Jonathan culpado n t, t o s trezentos. E noventa, nossa energia ajuda a de bem, 390 o é, e significativamente as ruas o de ter de, de, de por, Seis eita seis e seis. Uau, sonhando com cachos longos e definidos, não percebe cachos longos dos sonhos com ácido crônico e óleo de rícino para levar no desigual. Salve ah. os últimos três do 60. É. Tá. E Cinco para sessenta. sessenta e cinco no só para sessenta e cinco votar e mostrar toda a sua indignação e noventa. Dividido por seis, igual a sessenta e cinco.